Fala aí moçada, beleza? Hoje é dia de unboxing, é meu garoto! É, eu achei aqui, ó, eu achei aqui, ó, penso que eu não achei, ó, olha aqui, ó. <risos> Hoje é dia de unboxing, mas eu vou fazer uma unboxing diferente, eu vou usar essa daqui. Chegou uma outra parada aqui, ó, unboxing, unboxing da maldade, meu garoto! Na verdade, é um vídeo duplo, são dois unboxing. Então na, na real eu vou usar, vou usar um estiletinho, vou usar só um estiletinho Opa, tá escrito aqui também alguma coisinha aqui Ah, já vem escrito no unboxing, então vamos aqui ah, agora, Vamos para o unboxing Ups. Eu já vi aqui do lado, nossa, velho Isso aqui é o unboxing do meu querido amigo Robson Sakai Ô Sakai, patrocinadora Ando Words do carro. Nossa, velho do céu, olha isso aqui, velho. Maluco do céu. Vídeo este unboxing. Ó, chupa. Veja só, ó. Nossa, olha o grau deste unboxing, meu garoto. Sim, porque hoje é dia de maldade. Jorge, o Fáquio. Nossa, olha só, vem até um embreguenar aqui para colocar umas paradas. Que maravilha, olha só esta faca, velho. Essa daqui é a faca, ó. vai ser uma das facas oficiais do unboxing. A minha ficou, ó, o tamanho da faca aqui, ó. Olha, olha, olha só, nossa, velho. Obrigado, Robson. Já vou usar ela para abrir o unboxing. Muito, muito, muito especial. Olha o tamanho. Pera, deixa eu arrumar aqui, pera só um pouquinho. Este daqui. Ô oh, criança, queria... olha só o tamanho deste unboxing. Esse aqui eu não posso estragar a caixa. Então esse aqui eu vou. Eu vou pegar e vou de leve aqui. Só, só para Só pra usar aqui, ó. Oh. só meu Deus do céu caramba olha esse unboxing oh. <risos> ah, Vocês sabem o que, que é isso aqui ó segui aqui... oh. meu Deus do céu Olha só. Hum, meu Deus do céu, velho. Como eu queria isso. Como eu que. sabem o que, que é? Eu já tô vendo a marca dele aqui, assim. Deixa eu O que, que tem aqui dentro? Opa. Opa. Veio solto, velho. Veio solto a bagaça, Isso não é muito bom, né? Isso aqui não é muito bom, meus garotos. Vim solto assim. Mas tudo bem. Deixa eu, deixa eu abrir na maldade. Ah, vai ter, que, vai ter que mostrar já o que, que é a bagaça. Olha o que, que é, meus queridos. Nessa senhora. Olha só, agora vocês já viram a marga. Já viram o que, que é ali, ó. Olha o que, que é, meus queridos. The Camper Profiling Nossa, de embora! Veio! Made in Germany Que animal, veio do céu Deixa eu a, a caixa aqui, ó Veio esse negócio se batendo inteiro, olha só Caramba, veio Veio uma parada aqui pra você colocar na, na energia lá <risos> Olha só o troféu do camper. Alô, ah, louco, veio do céu. <risos> não sei se isso aqui é para ligar o camper ou para ligar o troféu, né? Veio uma fonte aqui. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que mais veio aqui. Veio um, um cabo AC certo? Veio o cabo AC para ligar a criança. E esse negócio veio se batendo. Aí tem aqui uma proteção. Aqui. Pá. Chupa. Veio uma outra aqui. Acho que é isso mesmo. Aquilo, aquilo, aquilo ali, é aquela fontezinha, jamais que é pra ligar o camper, né? O oh, caramba, ele é pesado, velho. Olha. Ah, veio umas paradas aqui, ó. Era isso aqui que tava batendo, ó. O Manuel. Manuel. Caramba, meu Deus. Da onde que eu vou ler tudo isso aqui, meus queridos? Tá aqui, ó Manuel. O que mais que veio? Veio duas paletinhas Camper Veio adesivo também Um adesivinho da Camper Que massa o troféuzinho ali Pia. Acho que é isso daí, né? Pesado pra caramba, meu Não é leve, não Olha meu braço Ai, ai, ai tem um problema aqui no meu braço, aqui, velho, tá aqui, ó, <risos> olha só, Camper Profiling Stage, meu que doido, eu tô olhando aqui, depois eu antes eu vou me formar direitinho, mas tá escrito aqui ó, 100, 230 volts, parece que ele é bivolt, se for bivolt é arregado, porque sendo bivolt dá para você ligar em qualquer lugar, né? Painelzão aqui. Vem com prático aqui assim. Olha. Ó. Camper Stage. Que massa, vou clonar o meu JMP1, vou tacar ele aqui dentro. Botoneira toda aqui assim, tem uma série de ligações aqui assim. Ó. Voluminho, pa, browser. Malta, tá louco, velho. Ó, tap. Ó, para você é, ver o delay, as paradas aqui. É O pedal de expressão não vem no camper aqui assim, né? Com multidão aqui. Você tem que comprar separado. Mas, tá... olha isso que massa aqui, massa, do lado, ó. Camper. Meu, eu já tenho um monte de profile, sem ligar. <risos> o meu querido amigo Ney O meu querido amigo Fábio Zen também. É, me passar um monte de coisa. Depois eu vou dar um jeito de clonar o meu equipamento. Tacar ele aqui. Camper Profile. O que, que eu posso dizer? Chupa o um zéuzinho. Só isso. Beijo no coração de todos vocês. Agora, próximo vídeo, eu vou aprender a fuçar nele, certo? Vai demorar um pouquinho para eu fazer as paradas que eu quero. Então, esse vídeo não tem eu tocando com o Camper. Mas, num próximo vídeo, eu venho aqui para mostrar o Camper para vocês em atuação. Beleza, meus queridos, mais uma vez. Chupa. Agora quero ver o Zezinho. Quero ver você de Camper também, seu vagabundo, você é vergonho. Estamos juntos, meus queridos. Camper profile.